Oi, oi, oi! Hoje eu quero contar pra vocês como tá sendo a minha experiência participar de uma maratona no Marketing Multinível Digital. Eu me chamo Márcia eu sou advogada, atuante há muitos anos, e há pouco mais de um ano comecei a empreender com essa gigante multinacional chamada Junesse, que trabalha com Marketing Multinível. E para quem quer construir uma grande organização dentro do Marketing Multinível, tem que ter presente que vai precisar construir uma rede de pessoas para desenvolverem juntas. E para mim era um pouco desgastante eh, conversar ou convidar muitas pessoas e poucas pessoas terem interesse em te ouvir. Uh, através dessa maratona mudou completamente o nosso negócio porque o prospecto, que é aquele possível candidato a vir fazer parte da tua organização, ele chega até você querendo mais informações através de uma mensagem no teu celular. Então você já vai conversar com uma pessoa que já tem um pouco de conhecimento dos produtos, ou quer conhecer, ou tem desejo de conhecer o produto e o negócio. Então essa forma de, de, de desenvolver o marketing através do Marketing Digital é, me foi apresentado pelo Leandro Fonseca, e pelo professor Robson, que desenvolveram toda essa plataforma, e a gente está fazendo isso através de uma equipe. E também tem o suporte nos bastidores aí da Luísa, que uh, controla os contatos, mas é uma forma completamente diferente. Eu quero uh, utilizar aqui esse vídeo para principalmente para parabenizar o trabalho do Leandro e do professor Robson e dizer que estou muito grata por fazer parte dessa maratona e desse, desse grupo seleto uh, que está crescendo cada vez mais e acho que o meu negócio vai ter um plus enorme depois dessa maratona porque eu já estou tendo resultados fantásticos. Então, fica aqui o meu agradecimento e o meu elogio para vocês pelo trabalho magnífico que vocês estão fazendo. Um abraço até mais. Tchau, tchau!